Nessa sexta lá vai ter abundância de milho. Então os parceiros dessa semana vão receber bastante milho. Milho novinho de qualidade, milho verde. Excelente. Pode comer tranquilo. Daqui a pouco chegam as abóboras. Folha de abóbora. Abóbora. Turco de taça esse material orgânico, você, você só deixa aqui ou você organiza ele? Esse vai... É, a gente poderia deixar aqui Mas só que a gente está com a necessidade De cobrir o canteiro lá da, do outro módulo O módulo que é de horta, né? Aí a gente vai levar esse material para o outro canteiro lá Mas como a gente vai replantar o milho A gente vai estar tá sempre produzindo matéria orgânica aqui Para atender lá e aqui também Então tem essas duas opções Você pode deixar ele aqui mas se você precisar de colocar ele em outro lugar, você leva para outro lugar e planta mais aqui. Que é o caso desse caso, que vai ser feito.